E a luminosidade, você tem que ter uma luz boa também. Deixa todas as luzes acesas da sua recepção ou do consultório. Estou te passando aqui questões técnicas, tá, gente? Som do microfone sem ruídos externos. O problema de um consultório, às vezes, é o eco. Porque é piso frio, não tem nada, não tem tapete, não tem nada. Então, o ideal é você comprar, que... você pode até usar, mas fica tão bom. O fone de ouvido do seu telefone, ele tem um microfonezinho aqui. Você pode usar também. Ou você compra o microfone de lapela e liga no seu telefone coloca para você poder gravar. Então, são dicas técnicas que era legal depois você pegar para você entender, porque senão o som vai ficar com aquele som que você falando na cozinha. Quem está ouvindo, você está até falando, mas o som está assim, tá difícil de entender. Isso é um motivo para a pessoa parar de assistir seu vídeo e ir para outro lugar. Então, a imagem e o som é algo assim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso.